Eu acho que é lindo, eu acho lindo Aí rapaziada, o que que os caras estão fazendo aqui? Ó? E aí, qual que é o seu novo Quê?